Fazemos aqui um bride, né, para poder unir em formato de ponte ou de linha Fazemos aqui então a ponte, já vai funcionar super bem Vamos lá na vista front mais uma vez Vamos ajustar os pontinhos aqui para que a topologia ela acompanhe essa curva do modelo Aqui está ótimo E agora vamos unir essas duas partes Para poder unir essas duas peças, a primeira coisa que eu tenho que saber aqui é que a borda ela deve ter a mesma quantidade Então vamos atachar os dois modelos selecionamos as bordas essa borda aqui ela tem um total de 6 edges e essa outra borda aqui ela tem um total de 8 edges então significa que eu tenho que voltar nessa borda aqui e fazer aqui mais conexões agora sim, vou eliminar esse triângulo através de um ring um connect movimentamos um pouquinho para cima pegamos esses pontinhos aqui e movimentamos um pouquinho para trás aqui eu vou até reforçar essa quina jogar mais para frente e vejam que ele já vai fazer o loop aqui para a gente depois feito isso, eu consigo conectar perfeitamente essas duas bordas aqui através do Bright, Ele vai unir as bordas Aqui aconteceu algum problema? Vamos conferir aqui Eu tenho agora um total de 8 edges E aqui eu também tenho um total de 8 edges. Vamos voltar no nosso modelo mais uma vez Fazemos aqui um Ring Ele vai selecionar tudo em volta, eu tiro essa seleção Aqui já está bom Fazemos um Connect Agora ele vai fazer essas duas linhas acima e eu tenho que dar um jeito de remover essa linha aqui de baixo. Então vamos remover essa linha aqui, tá? Não tem problema, daqui a pouquinho nós voltamos aqui corrigindo alguma coisa. Vamos ver aqui como está tá ficando. Aqui eu acho que tá bom, tá? Não tem muito problema acontecendo aqui não. O que eu vou fazer aqui é mais ou menos repetir o mesmo processo que nós fizemos lá do outro lado. Então eu tenho que imaginar aqui esse finalzinho aqui conectando. Vamos fazer aqui para isso um connect. Vou fechar aqui nessa parte... E faço aqui um novo connect também. Tá? Isso aqui já resolve pra gente, já resolve bem o nosso problema. Movemos um pouquinho para trás aqui para criar uma curvatura e agora sim fazemos mais uma vez aqui a conexão das bordas. Então fazemos um bride, veja que agora uniu perfeitamente aqui as bordas. Vou aumentar um pouquinho esse fundo aqui. Então vamos tirar aqui a seleção das Edges. Aumentamos um pouquinho o tamanho aqui somente desse fundo aqui mais uma vez, vamos aumentar um pouquinho mais perfeito e a partir de agora, lá na vista front, botão F eu vou aplicar um Conex vamos posicionar o Conex logo aqui abaixo vou aumentar o tamanho um pouquinho, o escalonamento e também vou aumentar a largura dessa peça um pouquinho essas peças aqui do início eu posso deixá-las mais finas também só para dar aquele efeito de, de curva, né, de suavidade da peça então aqui eu acho que já tirou a seleção Vamos reduzir Lá na frente eu faço o mesmo procedimento Seleciono a peça por completo aqui Posso selecionar aqui até abaixo mesmo, não tem problema E reduzimos aqui a largura dela Aqui eu vou continuar tirando a seleção Vamos reduzir a largura um pouquinho Tiramos mais um pouco aqui a seleção Acho que aqui está bom Reduzimos mais um pouquinho, perfeito Perfeito depois de feito essas alterações, eu vou começar a dividir esse objeto mais uma vez, porque eu quero criar esse fluxo aqui da peça. Então vamos lá na vista front, vamos apertar o botão Alt X, True Vamos ajustar essa linha de contorno, eu vou jogar ela aqui bem para baixo agora, vou deixar ela aqui mais ajustada ao modelo. Acredito que aqui já esteja bom. Perfeito. Agora fazemos mais um connect nesse objeto. Então, fazemos aqui um connect e vamos utilizar uma ferramenta aqui no nosso painel Graphite Modeling chamada de Set Flow. Set Flow ele ajusta o fluxo da linha, como se ele pensasse aqui qual seria o fluxo melhor para essa linha. Faço mais um connect aqui através dos próprios loops, damos um connect no um Set Flow e ele vai ajustar o fluxo da linha para a gente. Até aqui está tudo bem, já temos aqui então a primeira parte da modelagem. Vou aplicar um Turbo Smooth só para a gente poder ver aqui como está ficando, e observe que ele vai suavizar bastante o modelo. Depois desse Turbo Smooth, eu já vou aproveitar aqui também para reforçar essa linha do canto, vamos aplicar aqui para isso um loop, clicando duas vezes sobre a linha, aplicamos aqui um crease dentro do painel Edit Geometry ou Edit Edges, vamos aplicar aqui um crease com valor 1 e aplicamos o Turbo Smooth novamente. A partir de agora eu percebo que essa parte está muito, digamos que afiada, ela está muito fina. Mas eu quero deixar ela levemente arredondada. Então vamos aplicar um novo modificador chamado Open Subdivision. E aqui no Open Subdivision, vocês vão perceber que a peça vai ficar bem fina, porém ela vai ter aqui uma leve curva no finalzinho. Ela não fica totalmente afiada. Depois de feitas essas alterações, eu já posso pra, passar para a próxima peça. Né, no caso aqui, essa peça... Da base aqui que liga essa estrutura Essa peça eu vou criar através de um plane Pode ser um plane simples aqui mesmo Depois de feito esse plane Vamos dividi-lo algumas vezes Vou começar aqui dividindo na vertical Aplicamos o modificador FFD Pode ser o 3x3 ou 4x4 aqui no caso Acho que o 4x4 vai ser melhor Selecionamos os control points E vamos ajustar agora esses pontos Então ajustei aqui os primeiros pontos Ajustei o segundo, vamos reduzir o escalonamento deles também Ajustamos aqui o terceiro E vejo que ela vai criar uma linha bem fluida aqui para a gente Aqui eu vou ajustar também a rotação do final dessa linha Aqui está ótimo E observe que a linha ela acompanha certinho aqui o desenho do pezinho da cadeira Depois de feita essa linha, eu vou centralizar aqui também no eixo Y essa peça Então vamos deixar aqui zero no eixo Y Vamos aplicar um modificador chamado Shell. O modificador Shell ele vai dar um efeito de espessura nessa peça. Eu coloco aqui mais ou menos meio centímetro para cada lado, só para a gente poder criar o um efeito de espessura. Adicionamos o um modificador Edit Poly e removemos as duas bordas, isolando o objeto aqui e removemos as duas laterais. Selecionamos as Edges através de um ring e em seguida um looping. E finalmente chanframos aqui para poder reforçar as quinas. Vou aplicar um chanfrer aqui com dois, dois segmentos, ou duas divisões. E aqui o nosso chanfrer foi aplicado perfeitamente. Com essa peça pronta, eu posso simplesmente atachar aqui no nosso ditipole, para já juntar essas duas peças também. E vejam que agora elas fazem parte de um mesmo modelo. Eu tenho aqui a base da cadeira já pronta. Nessa peça interna aqui, vocês terão que ver lá na perspectiva Então aqui, por exemplo, essa imagem ela não mostra direito Mas nós temos outras imagens aqui que mostram melhor essa peça Então aqui, por exemplo, já tem outras vistas dessa mesma peça Então vamos lá na vista front para isso agora Vamos lá no botão F Ou botão L, na verdade, né, que seria a nossa vista front aqui do objeto Criamos um plane Vamos dividir esse plane com três segmentos na vertical Centralizamos esse plane no eixo Y Aqui eu vou adicionar quatro segmentos para ficar mais fácil Adicionamos o um modificador Edit Poly e removemos um dos lados Vou remover esse lado aqui do lado direito E agora eu vou criar aquela mesma curva que vocês viram lá no modelo Então fazemos aqui o ajuste da altura primeiro Depois fazemos uma extrusão Em seguida eu tenho que criar aqui uma curva suave então vou fazer essa curva aqui através, pode ser do chanfrer mesmo vamos chanfrar esse pontinho de vértice aqui então, chanframos o pontinho e agora eu faço a continuação através da ferramenta cut o botão cut aqui ele vai recortar vai criar aqui um efeito de continuação nessa topologia aqui eu faço uma linha na horizontal faço uma linha na vertical vejam que a topologia ela fica 100% quad, mas eu não preciso manter todas essas linhas Posso vir aqui, por exemplo, e remover essa linha aqui. Vamos dar aqui um Ctrl Remove para isso. Perfeito. E com essa topologia, eu simplesmente vou aplicar o modificador Shell agora. Mais uma vez aí o mesmo modificador. Posicionamos lá na vista front essa pecinha no local. eu vou deixar essa peça mais ou menos aqui. Já vou fazer aqui o ajuste de altura dela também. Eu vou tentar aqui imaginar mais ou menos como ficaria antes de adicionar essa peça aqui eu já vou ajustar também a direção do nosso elemento então pegamos aqui todo o elemento e modificamos aqui para a esquerda ou para a direita aqui está bom mais ou menos aqui eu acho que vai ficar beleza selecionamos os pontinhos de vértice e movemos para o lado vamos deixar aqui bem colado aqui na cadeira